Eu fiz esse vídeo falando da Titan E agora vamos falar sobre a Fã Beleza? Seguinte rapaziada É... Vou dar minha opinião Quero que você deixe sua opinião também nesse vídeo, tá? Vamos, vamos trocar uma ideia aí Sobre o que é melhor fazer É o seguinte é... Na minha opinião Pra quem Tá juntando dinheiro para comprar a moto à vista ou para quem tá no consórcio juntando um dinheiro aí para dar de lance para pegar a moto é, se fosse eu na minha opinião eu esperaria lançar a 2024 e vou te falar o porquê eu faria isso no vídeo de hoje tá bom é o seguinte a fã eu não acredito que é hora de comprar ela Agora, porque ela aumentou muito de preço O que aconteceu? Quando ela foi lançada A Fã 2023 Ela foi lançada, pelo menos aqui na minha cidade Custando R$17.590 Tá? Quanto que tava a Fã? Quanto que tava a Fã na sua cidade aí? Fala aí nos comentários qual, qual é o preço dela E depois Que virou o ano A Fã foi pra R$18.500 Subiu... Quase mil reais o valor da moto Sendo a mesma moto Então por causa disso Eu acredito, acredito que não seja a hora De comprar a fã Agora Porque você vai pagar mais caro Você vai pagar aí mil reais mais caro De quem comprou a mesma moto Ano passado, entendeu? Então você vai pagar bem mais caro Mil reais a mais sendo a mesma moto Se você puder aguardar Melhor mais vantajoso pra você, tá? Se você não puder aguardar Mete margem na fanzinha Tá? Que a moto é top Você vai pagar esse valor aí mais caro Mas não tem o que fazer É questão de necessidade, né? Aí vale a pena Se for realmente necessário Tá saída de escola aqui agora Se você aguardar Ah, eu vou aguardar Lançar 2024 eu acredito que quando lançar 2024 vai ter um aumento de preço aí, tá? Na moto. Com certeza ela vai vir custando aí uns 19 mil reais. Vai aumentar uns 500 reais, eu acredito. No valor da moto, só que ela vai vir em modelo novo, né? Sempre que a Honda lança um modelo novo, eles lançam a moto segurando o preço. Para não vir um aumento muito grande. No lançamento e depois vai aumentando o valor aos poucos Por isso se você comprar 2024 assim que lançar Você vai pagar mais barato nela de quem for comprar depois de você Por isso eu acho mais vantajoso, entendeu? A minha moto foi a mesma coisa Essa moto que eu tô andando aqui é, Eu comprei ela assim que lançou no, no valor de lançamento Então eu paguei mais barato Alguns meses depois o valor dela subiu e quem quisesse andar de titã 2022 teria que pagar mais caro do que eu paguei deu para entender a lógica então aí você pode me perguntar ah, Diogo mas eu não sei quando vai lançar a Ford 2024 família é aí no mês três tá lá para o mês quatro mais ou menos já é época da Honda começar a lançar as Motos Modelinho 2024 já tá na, já tá na época. Agora logo logo vai começar a lançar Bros 2024, XRE 2024. Logo logo é a Titan. A Titan geralmente vem aí na metade do ano, tá? Então, o meu conselho é se você puder, aguarde. É mais vantagem, tá? É mais vantajoso Aguardar Esse é meu conselho Mas se você não puder Tiver necessitado Ok Mete marcha compra moto Né Que aí é Não tem como Não tem o que fazer E se você for comprar usada Aí nem precisa esperar, tá? Se você for comprar usada Eu acho sim uma boa hora Olha o cara querendo cortar ali Eu acho sim uma boa hora Porque Quem tem moto usada já vai pegar a moto agora com IPVA pago, então já vai ter o ano todo aí até o final do ano sem pagar IPVA. Então, moto usada, eu acho que vale a pena pegar agora, mas a zero quilômetro, eu acho que não vale tanto a pena. Que você vai pagar mais caro até na documentação também vai sair mais caro agora por causa de da questão que você vai pagar o IPVA cheio. O IPVA, quando você vai fazer a documentação, você paga proporcional ao final do ano. Então, se você esperar, você vai pagar menos. Na questão da documentação dela, também tá. Você pagar agora o valor vai sair mais alto, então você sai perdendo. Dois lados: sai perdendo que você paga mais caro na moto, sai perdendo mais, sai perdendo que você paga mais caro na documentação. A questão aí de quem tá, quem vai financiar a moto é questão de juros do, do banco. Juros do banco, família, pra quem, pra quem tá pensando, financiar a fã. Eu acredito que esse ano também não vai mudar, tá? Ah, vamos esperar para Vou esperar um tempo para ver se os juros abaixa. Isso também eu acho que acredito que não vai acontecer tão cedo, tão logo. Os juros tá muito alto, muito alto de verdade. Para quem quer financiar tá difícil. Qualquer valor que você vai financiar, pega um valorzinho aí de 5 mil para financiar, já sai 10 para pagar, por causa que o juros está muito alto atualmente. Então também não vale muito a pena para quem vai pagar a moto à vista, né? Guarda o dinheirinho, aplica o dinheirinho lá, seu dinheiro que você guardou, deixa ele aplicado lá, tá rendendo praticamente 1% ao mês com o seu dinheiro aplicado. Então, quando você for comprar a moto, você já vai ter um dinheiro maior para comprar ela, né? Já ajuda todo esse rendimento aí. Se, se você esperar. Que seja 4 meses Do lançamento da fã 2024 Você já vai ter 4% a mais do seu Dinheiro no banco Ou seja, se você tivesse 10 mil reais Você teria 10 mil e 400 No banco, então eu teria 400 reais Para ajudar Na documentação, por isso eu falo para vocês Para quem vai pagar A moto da, da lança Para pagar a vista Espera um pouquinho, aguarda aí se você puder Que vai ser vantajoso Tenho certeza que Se você fizer isso Futuramente você vai até me agradecer Que você vai ganhar dinheiro Eu mesmo queria pegar Tava pensando em pegar A, a Start no caso né A Startinha 2023 Mas também não vale a pena Porque ela aumentou muito de preço A fan a Titan, a Start As três motos aumentou muito de preço Aumentou aí praticamente mil reais Sendo a mesma moto do ano passado Então eu vou realmente aguardar O lançamento da 2024 E você pode Perguntar, perguntar também Ah Diogo, mas eu gosto da Da Fã Prata Vai que eu espero 2024 e a Prata Não existe mais Aí no caso você pode pegar uma outra moto. Ou pegar a Titan, ou pegar a Start. A modelo que você mais gostar, né? Ou pegar a fã usada mesmo. Você já vai pegar ela semi-nova, com baixa quilometragem. Dificilmente alguém vai andar muito com quatro meses de moto, né? A moto vai estar com pouca quilometragem rodada. Já vai estar com documentação feita. É... A moto ainda vai ser nova. E acha, viu família? por exemplo a minha moto ela já vai fazer um ano e meio que eu comprei ela tem 3 mil quilômetros é difícil achar uma moto desse, desse tipo é difícil não é fácil achar uma 160 usada com baixa quilometragem mas acho a minha por exemplo é um exemplo desse tipo a moto tem mais de um ano de idade e praticamente é moto zero, 3 mil quilômetros então Dá pra achar a usada também, tá? E o trânsito aqui tá difícil, hein? Louco! É isso aí, família. Se tiver alguma dúvida, é... deixa, aqui, deixa aqui nos comentários, tá? E fala aí pra mim o que, que você acha a respeito disso. Você acha que vale a pena esperar 2024 mesmo? Você concorda comigo ou não? Ou você acha melhor pegar 2023? Porque talvez a 2024 fique feia e você não goste. Fala aí, deixa nos comentários aí a sua opinião, fechou? Tamo junto aí, até o próximo vídeo.